Na voz. Mais uma do neguinha abençoar. DJ da West no to, E a e... na voz Pense em uma baita mulher Como é que é? Hum. Trava o coração Sabe que, que tem, tem vários bom. no pé Mas não dá migué Orgulho poderadão e sem moderação Junta as amigas e sai As mina tem o dom Então joga a traseira pro pai Vai cair Ando certinho, a beta é maluca demais ai, ai. Essa mina é poderosa e não olha pra trás Esqueça tudo passado pra viver em paz Viver em paz, viver em paz, viver em paz. Ela é um tipo bem perigosa, Marreta charmosa Surtada, dengosa, nem preciso falar que essa mina é gostosa No canto se solta, postura na roda Mas agora diz aí, quem não quer vai embora Vamos marcar de se ver, é só falar a hora então joga a traseira pro pai, vai cair. Quando certinha a vida é maluca demais, vai, vai. Essa mina é poderosa e não olha pra trás, vai, Esquece tudo passado pra viver em paz. Viver em paz, viver em paz. Joga a traseira pro pai, pai, pai. vai cair. Vai, cai, cai, vai cair. Joga a traseira pro pai, vai cair. Vai, cai, cai, cai, vai, vai E é o na voz DJ da West no toque Pensa em uma baita mulher, como é que é? Hum, Trava o coração, sabe que tem vários no pé Mas não dá migué, orgulho poderadão e sem moderação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 Do passado para viver em paz, viver em paz, viver em paz. Joga a traseira pro pai, vai, vai cair, vai cai, cai, cai, vai cair. Joga a traseira pro pai, vai, cai, vai cair, vai cai, cai, cai, vai, vai. Yeah, e aí, ganhou na voz. Liga oeste no toque